Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 22 Grandes Médiuns Modernos Há sempre certa monotonia em escrever sobre as manifestações físicas de uma inteligência independente do ser humano, porque elas se apresentam, por natureza, sob formas fixas e limitadas. Tais manifestações são mais que suficientes ao objetivo de provar a presença de uma força invisível desconhecida da ciência material. Mas tanto os métodos de sua produção como seus efeitos acarretam infindáveis repetições. Elas ocorrem, como se sabe, em todos os países. Sendo assim, todo aquele que pensa seriamente no assunto deveria ficar convencido não só da existência de leis inalteráveis, como também de que se trata, no caso, de uma ciência em desenvolvimento e não de esporádica sucessão de milagres. Não levando em conta essas considerações, por ignorância ou arrogante desdém, pecam os adversários. Eles não compreendem que existem leis, escreve Madame Bisson, por ocasião da tola tentativa dos doutores da Sorbonne de produzirem o ectoplasma debaixo de condições que impediam a experiência. Como vimos anteriormente, um grande médium de efeitos físicos pode produzir a voz direta fora de seus próprios órgãos vocais a telecinesia ou o movimento de objetos à distância, as batidas ou percussões de ectoplasma, as levitações, os transportes ou trazimentos de objetos distantes, as materializações, tanto de rostos como de membros e figuras completas, a fala e a escrita em estado de transe, as escritas dentro de lousas fechadas e os fenômenos luminosos, os quais tomam formas diversas. Todas essas manifestações foram vistas muitas vezes pelo autor e, como lhe foram mostradas pelos principais médiums da atualidade, ele se arrisca a alterar a forma desta história, falando dos mais recentes sensitivos que conheceu pessoalmente e observou. Sabe-se que os médiuns de hábito cultivam faculdades diferentes e que aqueles com possibilidade de mostrar todos os dons mediúnicos não o fazem em geral, com a mesma habilidade de quem se especializou em cada um deles. Se alguém possui muita força psíquica, pode extravasá-la com intensidade por um único canal ou dispersá-la superficialmente por diversos outros. De vez em quando, aparece um médium surpreendente como Dederron, possuidor de todas as formas de mediunidade. Mas isso é raro. Entre os médiums de transe, psicofônicos, com os quais o autor manteve contato, o melhor é a senhora Osborne Leonard. O grande mérito de sua faculdade é o de ser em regra contínua. Não se interrompe com longas pausas nem intervalos improdutivos. Simplesmente flui como se a pessoa que se supõe falar estivesse de fato presente. Em geral, a senhora Leonard, mulher refinada, de meia idade, agradável e gentil, cai em sono leve durante o qual sua voz muda inteiramente e seu pequeno guia, feda, ao que consta, transmite a comunicação. O guia fala alto com intimidade no inglês entrecortado, usa expressões joviais, dando a impressão de tratar-se de doce, amável e inteligente criança. Atua como porta-voz de outro espírito, mas este, ocasionalmente, se intromete na comunicação. Quando isto ocorre, opera-se repentina mudança na forma de falar, da primeira pessoa do singular para a terceira. Por exemplo, eu estou aqui, pai. Ele diz que deseja falar. Sinto-me muito bem e feliz. Ele diz que acha maravilhoso ser capaz de falar com o senhor. E assim por diante. Quando a médium está em seus melhores dias, a experiência alcança níveis espantosos. Certa vez, o autor recebeu em seu grupo doméstico, pela mão e voz de sua esposa, longa série de mensagens tratando do destino do mundo. Ao visitar a senhora Leonard, nada lhe disse sobre o assunto, do qual também não havia falado a pessoa alguma. Contudo, mal ele se sentara, tendo em mãos o bloco de anotações, apresentou-se seu filho, falando por uma hora quase sem parar. Durante esse longo monólogo, mostrou um íntimo conhecimento de tudo quanto sucedera no grupo doméstico, a par de pormenores da família, totalmente estranhos a médium. Em toda a entrevista não se via erro em relação aos fatos mencionados, a despeito de terem sido muitos. Aqui vai um pequeno trecho dessa entrevista que não contém referências particulares. Há muito progresso no campo material ou mecânico, Trata-se, entretanto, de um falso progresso. Se, por exemplo, um carro é fabricado para percorrer mil milhas este ano, logo outro será com a capacidade de atingir duas milhas no ano próximo. Ninguém, contudo, se torna melhor por isso. Desejamos o progresso autêntico, o que leva ao entendimento da força da mente e do espírito, bem como a percepção do mundo espiritual. Poderíamos prestar grande auxílio às pessoas da Terra se elas fossem receptivas, pois nossa ajuda não é imposta. Só a damos a quem esteja em condições de recebê-la. Esta é a tarefa, tornar as pessoas receptivas ao auxílio que lhes podemos oferecer. Assim, ainda que algumas delas se apresentem totalmente ignorantes, plantem a semente, despreocupados de vê-la crescer. O clero é muito restrito em suas ideias, cerceado que se encontra por um sistema obsoleto. Apresenta-se como se servisse a comida da semana anterior, em lugar da de hoje. Queremos alimento espiritual novo, não o um mexido de comida velha. Sabemos quão magnífico é o Cristo. Sentimos seu amor e poder. Ele pode ajudar-nos a todos, mas o fará acendendo lumes novos e não revolvendo sempre as antigas cinzas. Eis o que desejamos ver. O fogo do entusiasmo nos altares da imaginação e do conhecimento. Algumas pessoas preferem afastar a imaginação, que é quase sempre o portal do conhecimento. As igrejas detinham o ensino correto, mas não o puseram em prática. O conhecimento espiritual que se possui deve ser exercitado. Aguardamos pela ação de vocês nesse sentido, pois o plano em que habitam lhes dá todas as condições para esse trabalho. Em nosso plano, conhecimento e fé exteriorizam-se em atos. Pensa-se em algo e imediatamente isso é transformado em ação. Mas na Terra, embora muitos digam que uma coisa é certa, não a realizam. A igreja ensina, mas não exemplifica seus próprios ensinamentos. Como sabem vocês, o quadro negro algumas vezes é útil, para que se demonstre nele o que foi ensinado. Nesse contexto, os fenômenos físicos são realmente os mais importantes. Haverá alguns deles no choque da grande mudança. É difícil para nós operarmos as manifestações físicas neste momento porque a tendência do pensamento coletivo é contra nós. Quando chegar a grande mudança, porém, as pessoas serão sacudidas de sua atitude radical, ignorante e antagônica, o que abrirá caminho para que possamos dar demonstrações mais amplas do que as dadas até agora. Atualmente estamos diante de uma espécie de muro contra o qual devemos bater, mas perdemos 90% de nossa força batendo nesse muro de ignorância em busca de um ponto fraco pelo qual possamos chegar a vocês. Sabemos, entretanto, que muitos estão cavando e martelando do outro lado para permitir nossa entrada. Não foram vocês que o construíram. Ao contrário, estão nos ajudando a passar por ele. Em pouco tempo, o muro tornar-se-á tão frágil que se desintegrará. E, em lugar de nos arrastarmos através dele com dificuldade, surgiremos todos ao mesmo tempo, como gloriosa equipe. Será então o clímax, o encontro do espírito com a matéria. Se a verdade sobre o espiritualismo dependesse apenas das faculdades mediúnicas da senhora Leonard, as provas reunidas já seriam esmagadoras, pois ela atendeu a centenas de clientes e estes raramente se mostraram insatisfeitos. Há, entretanto, muitos clarividentes com menor grau mediúnico que talvez a pudessem igualar se empregassem suas faculdades com a mesma reserva. Não há dinheiro que faça a Sra. Leonard receber mais de dois clientes por dia, e é a esta norma, sem dúvida, que se deve à manutenção da excelência de seus resultados. Entre os clarividentes londrinos com os quais o autor realizou experimentos, o Sr. Walt Peters ocupa lugar de destaque, haja vista notável prova que foi obtida por seu intermédio. Outro excelente médium é a senhora Anne Britton. O autor, durante a guerra, tinha o hábito de enviar-lhe pessoas que pranteavam parentes e amigos mortos, guardando as cartas nas quais elas narravam as suas experiências. O resultado foi bastante significativo. Entre os primeiros 100 casos, podem ser selecionados 80 em que os consulentes conseguiram estabelecer contato com seus entes queridos. Em algumas situações, a experiência foi admirável, sendo difícil avaliar-se o conforto daí advindo. Com efeito, a transformação de sentimentos que se opera numa pessoa que ouve mesmo fracamente a voz querida que, devassando o silêncio da morte, retorna para falar-lhe, com arroubo de felicidade, é realmente extraordinária. Narra certa senhora, que estava determinada a gabar com a própria existência, tão triste e vazia esta se lhe figurava. Entretanto, quando deixou a sala de sessões da senhora Britton, renovada esperança fluía de seu coração. Quando se tem notícia de que médiums de tal porte são arrastados às delegacias de polícia, interrogados por policiais ignorantes e condenados por magistrados ainda mais ignorantes, sente-se de fato que ainda se vive no período obscuro da história do mundo. Assim como a senhora Leonard, a senhora Britton era assistida por um espírito familiar que se apresentava como criança. Seu nome era Belle. Em sua vasta pesquisa, o autor encontrou muitas criaturinhas dessas em diferentes partes do mundo e nelas identificou sempre o mesmo caráter, a mesma voz e os mesmos gestos agradáveis. Ao pensador, essa semelhança mostraria por si só a ação de uma lei geral. Feda, Belli... Íris, harmonia e muitos outros guias tagarelam com suas vozes agudas de falsete e sua presença em ensinamentos tornam o mundo melhor. A senhorita Macready é outra notável clarividente londrina, pertencente à velha escola. Ela irradia uma atmosfera de religião que, por vezes, faz falta. Há muitos outros, mas resenha alguma poderia ser completa sem que nos referíssemos aos significativos e elevados ensinos transmitidos por Joannes e os outros guias da Sra. Hester Dalden, filha do famoso especialista em Shakespeare. Não nos podemos abster também de citar o Capitão Bartlett, cujos admiráveis escritos e desenhos possibilitaram ao Sr. Bly e Bond descobrir as ruínas de duas capelas de Glastonbury, as quais estavam tão soterradas que apenas o sentido da clarividência poderia marcar-lhes a exata posição. Os leitores de O Portão da Lembrança compreenderão todo o valor desse marcante episódio. Os fenômenos de voz direta são diferentes dos de mera clarividência e de fala em transe, pois os sons na voz direta não parecem provir do médium, mas do exterior. Esses sons, muitas vezes, são ouvidos a uma distância de várias jardas, ainda que se coloque água na boca do médium, e podem mesmo ser provocados por duas ou três vozes ao mesmo tempo. Em tais ocasiões, uma trombeta de metal é usada para ampliar a voz e também, como se supõe, para formar pequena câmara escura, onde as verdadeiras cordas vocais utilizadas pelo espírito são materializadas. Essa situação é interessante e tem causado muita apreensão aos que possuem pouca experiência no assunto, porque, em geral, os primeiros sons se assemelham à voz do médium. Logo, no entanto, desaparece a semelhança e a voz se torna neutra, ou, ainda, pode apresentar estreita similitude com a do morto. É possível que a causa de tal semelhança seja de que o ectoplasma com o qual os fenômenos são produzidos transporte consigo, ao ser retirado do médium, algumas das peculiaridades deste por algum tempo até que a força operante, assumindo o comando, neutralize a influência do medianeiro. Seria bom que os céticos fossem mais pacientes e esperassem o desenvolvimento natural das manifestações. Conheci um investigador, ignorante, senhor de si, que concluiu pela existência de fraude apenas por notar a semelhança de vozes, arruinando toda a sessão com rudes brincadeiras. Se tivesse aguardado, suas dúvidas teriam sido prontamente esclarecidas. O autor participou de sessões nas quais a voz direta era acompanhada de batidas na trombeta. A médium, senhora Reed, Ficava sentada algumas jadas de distância. As experiências se davam em plena luz do dia, circunstância que afasta a ideia de que a senhora Reed, no escuro, tenha trocado de posição. Não raro ouviam-se duas ou três vozes de espíritos falando ou cantando ao mesmo tempo, o que, por sua vez, é fatal à hipótese de ventriloquia. De igual modo, a corneta, que é em geral pintada com tinta fosforescente, podia ser vista movendo-se ao longe, fora do alcance das mãos da médium. Certa vez, em casa do Sr. Dennis Bradley, o autor viu a corneta iluminada rodopiar e bater no teto, a semelhança da mariposa. Em seguida, o médium Valentine, atendendo a uma solicitação, Subiu na cadeira onde estava sentado e segurou a corneta com o braço estendido. Verificou-se, então, a impossibilidade de ele ter tocado o teto. Tal fato foi testemunhado por oito pessoas. A senhora Reed nasceu em Detroit há cerca de 50 anos, sendo talvez o médium americano mais conhecido na Inglaterra. A autenticidade de seus dons mediúnicos pode ser mais bem avaliada por breve descrição do ocorrido quando ela visitou o autor em sua casa de campo. Nessa ocasião, sentamos-nos todos, o autor e sua esposa, seu secretário e a médium, numa sala bem iluminada. Começamos a cantar um hino. Antes que chegássemos ao término da primeira estrofe, uma quinta voz de excelente qualidade juntou-se ao conjunto. Os três observadores tinham plena consciência de que a senhora Reed também cantava. À sessão da noite, compareceram vários amigos mortos, que deram todas as provas possíveis de identidade. Uma assistente sentiu a aproximação do pai, falecido recentemente, o qual se apresentou com a mesma forte tosse seca que o acometer em sua enfermidade fatal. Ele tratou com bastante discernimento, de uma questão envolvendo certo legado. Um amigo do autor, anglo-indiano de temperamento irritável, manifestou-se, tanto quanto é possível fazê-lo por meio da voz, reproduzindo exatamente sua maneira de falar e relatando episódios da existência terrena. Outro assistente recebeu a visita de alguém que alegava ser sua tia-avó. Em princípio, negou o parentesco, mas, fazendo pesquisa junto aos de sua família, descobriu que havia tido realmente uma tia do mesmo nome, a qual falecera quando ele era criança. A telepatia é insuficiente para abranger tais casos. Ao todo, o autor realizou experiências com pelo menos 20 médiums de voz direta, não tendo sido pouca sua perplexidade ao verificar a diferença no volume dos sons por eles obtidos. Frequentemente o volume é tão baixo que só com dificuldade se percebe a mensagem. Poucas experiências são mais penosas do que a de forçarmos o ouvido para escutar, no escuro, sons ofegantes e entrecortados... Vozes que se expressam com dificuldade diante de nós e que muito poderiam significar se as pudéssemos bem compreender. Por outro lado, o autor teve notícia de algo deveras embaraçoso. No quarto de movimentado hotel em Chicago, irrompeu uma voz que poderia ser comparada ao rugido do leão. O médium dessa proeza era um jovem americano franzino, que não teria condições de produzir o som com seus órgãos vocais. Entre esses dois extremos, podem-se ouvir todas as gradações de volume e vibração dessas vozes. George Valentine, já referido, talvez ocupasse o segundo lugar se o autor tivesse de fazer uma lista dos grandes médiums de voz direta com os quais trabalhou. Foi ele examinado pela Comissão do Scientific American, mas rejeitado, sob a desculpa de que certo instrumento elétrico mostrara que ele tinha saído de sua cadeira enquanto a voz se vazia ouvir. O caso atrás citado pelo autor, em que a corneta girava fora do alcance desse médium, é prova decisiva de que os resultados por ele obtidos não dependem do fato de sair ou não da cadeira. Ademais, o efeito produzido pelo fenômeno não está tanto no modo como o som é produzido, mas, principalmente, no que diz a voz. Quem lê Rumo às Estrelas, de Dennis Bradley, e seu livro seguinte narrando a longa série de sessões em Kingston Vale, percebe que nada pode explicar a mediunidade de Valentine, a não ser o fato de que ele possui mesmo faculdades psíquicas excepcionais. Estas variam muito de acordo com as condições, mas, quando tudo lhes é propício, atingem níveis bem elevados. Como a Sra. Reed, Valentine não cai em transe. Entretanto, o estado em que fica não pode ser considerado normal. Há condições de semitranse que aguardam pelas investigações dos estudiosos do futuro. O Sr. Valentine exerce a profissão de manufatureiro, numa pequena cidade da Pensilvânia, ele é calmo, amável, bondoso e, como está em plena juventude, uma carreira promissora deve estender-se à sua frente. Como médium de materialização, Johnson, de Toledo, que posteriormente residiu em Los Angeles, até onde o autor pôde observar, está sozinho em posição de destaque. Naturalmente, o nome da esposa deve ser ligado ao seu, pois trabalham juntos. A peculiaridade do trabalho de Johnson reside no fato de que ele fica sentado fora da cabine, inteiramente à vista do grupo, enquanto a esposa permanece perto daquela, supervisionando os trabalhos. A descrição completa de uma sessão com Johnson está à disposição dos interessados no livro do autor Nossa Segunda Aventura Americana, sendo sua mediunidade também tratada de forma ampla pelo almirante Usborne Moore, que se inclui entre os maiores pesquisadores do psiquismo. Ele realizou muitas sessões com Johnson, nas quais contou com o apoio de um ex-chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que, permanecendo vigilante durante os trabalhos, Nada encontrou contra o médium. Quando nos lembramos de que Toledo era, nessa época, uma cidade de recursos limitados e que, algumas vezes, cerca de 20 personalidades diferentes se manifestavam em uma única sessão, percebemos que a personificação seria impossível no caso. Certa ocasião, em que estava presente o autor, inúmeras figuras emergiram de pequena cabine, aparecendo uma de cada vez. Eram velhos e jovens, homens, mulheres e crianças. A luz de uma lâmpada vermelha era suficiente para que os assistentes vissem as aparições, embora não pudessem distinguir os pormenores das fisionomias. Algumas dessas figuras permaneceram fora da cabine nada menos que vinte minutos, e conversaram livremente com o grupo, respondendo a todas as perguntas que lhes eram formuladas. Nenhuma pessoa pode dar a outra um cheque em branco por confiar em sua honestidade, certificando que ela é honesta e sempre o será. O autor pode apenas dizer que, nessa sessão específica, ele ficou inteiramente convencido da autenticidade dos fenômenos e que não tem motivo para deles duvidar em qualquer outra ocasião. Johnson é um homem de complexão forte e, nada obstante esteja agora beirando a velhice, suas faculdades psíquicas são ainda inigualáveis. Ele é a personagem central de um grupo em Pasadena, perto de Los Angeles, grupo este que se reúne toda semana para usufruir das notáveis faculdades do médium. O finado astrônomo o professor Larkin, que era frequentador habitual desse grupo, garantiu ao autor estar inteiramente convencido da honestidade de Johnson em relação à própria mediunidade. As materializações parecem ter sido mais comuns no passado que nos dias de hoje. Quem leu obras como Aparições Materializadas, de Brackett, ou Não há Morte, da Senhorita Marriott, que o diga. Atualmente, a materialização completa é muito rara. O autor participou de sessão com um tal Thompson, em Nova York, mas o que ali se passou não o convenceu. Esse homem, inclusive, foi preso pouco depois, acusado de fraude... Em circunstâncias que não deixam dúvida alguma sobre sua culpa. Há médiuns que, sem se especializarem em determinadas faculdades, podem obter, em larga escala, fenômenos variados. Entre todos os que o autor conheceu, ele destacaria, pela variedade e consistência das manifestações, a senhorita Ada Besinet, de Toledo, na América, e o senhor Ivan Powell, que residia anteriormente em Merthyr Tidvil, no País de Gales. Ambos são médiums admiráveis, além de pessoas boas e gentis, dignas das notáveis faculdades que possuem. No caso da senhorita Béziné, os fenômenos incluem as vozes diretas, frequentemente duas ou mais ao mesmo tempo. Manifesta-se, por seu intermédio, o guia de nome Dan, possuindo notável voz de barítono. Qualquer um que tenha ouvido essa voz jamais duvidará de sua incompatibilidade com o organismo da médium. Por vezes junta-se a de Dan, em harmonioso dueto, uma voz feminina. Expressiva Subiu, em que não se percebe a pausa para a entrada do ar, é outra manifestação de sua mediunidade. Assim também a produção de luzes de acentuado brilho. Assemelham-se estas luzes a pequenos objetos sólidos luminosos, um dos quais o autor, certa vez, teve a curiosa experiência de ver sobre seu bigode. Tivesse aí pousado um grande vagalume, e o efeito teria sido o mesmo. As vozes diretas da senhorita Beziné, exceto quando provém dos guias, não são fortes. Muitas vezes, é até difícil ouvir as mensagens que transmitem. O que mais surpreende em sua mediunidade, porém, é o aparecimento de rostos de fantasmas em faixa luminosa diante dos assistentes. Afiguram-se simples máscaras, pois não mostram profundidade. Na maioria dos casos, os rostos são opacos e, ocasionalmente, semelhantes ao da médium. Isto, quando a saúde desta ou a coesão do grupo está enfraquecida. Em condições favoráveis, a similitude não existe. Por duas vezes, o autor viu rostos que ele poderia jurar pertencerem, respectivamente, a sua mãe e a seu sobrinho Oscar Hornung, jovem oficial morto na guerra. Eram eles tão visíveis e distintos quanto em vida. Por outro lado... Havia noites em que não era possível qualquer reconhecimento claro, conquanto, entre os rostos, alguns se apresentassem tão belos e puros que poderiam ter tidos por angélicos. No mesmo nível da senhorita Bezinei está o senhor Ivan Powell, com idêntica variedade de manifestações, embora nem sempre com os mesmos tipos de mediunidade. Os fenômenos luminosos de Powell são igualmente bons. Sua produção de voz direta, entretanto, é melhor. O autor ouviu vozes de espíritos tão altas quanto as da fala humana e relembra uma ocasião em que três delas falavam simultaneamente, uma a Sra. Cowan, outra a Sir James Marchand e a terceira Sir Robert McAlpine. São comuns os movimentos de objetos nas sessões de Powell. Certa feita, um móvel pesando 60 libras foi suspenso por algum tempo acima da cabeça do autor. Ivan Powell sempre insiste em ficar bem amarrado durante as sessões, o que é feito para sua proteção, pois ele não tem controle sobre os próprios movimentos durante o transe. Isso lança interessante luz sobre a possível natureza de algumas denúncias de fraude. Há provas suficientes de que o médium, inconscientemente ou sob sugestão da assistência, pode agir de modo suspeito. Além disso, forças maléficas, simplesmente perturbadoras ou mesmo contrárias ao espiritualismo, por vezes atuam sobre ele, enquanto em transe, fazendo-o adotar atitudes que o levam ao descrédito. Algumas observações muito sensatas sobre esse assunto, com base em sua experiência pessoal, foram feitas pelo professor Haraldur Nielson, da Islândia, ao comentar o caso em que certo integrante do grupo cometeu fraude grosseira por instigação de um espírito que, posteriormente, admitiu o fato. De modo geral, pode-se dizer que Ivan Powell é o médium mais bem dotado da Inglaterra nos dias atuais. Isto porque, além de transmitir a doutrina espiritualista, independentemente de estar ou não sob a influência do guia espiritual, possibilita a ocorrência de quase todos os tipos de fenômenos. É pena que seu comércio de carvão em Devonshire não lhe permita estar constantemente em Londres. A mediunidade descrita em lousas propicia manifestações admiráveis. A senhora Pruden, de Cincinnati, que a possui em alto grau, visitou recentemente a Grã-Bretanha, exibindo suas notáveis faculdades a inúmeras pessoas. O autor, que participou de várias de suas sessões explicou minuciosamente o método de trabalho dessa médium no livro Nossa Aventura Americana, já referido. Por tratar-se de trecho curto e com o intuito de tornar o assunto mais claro para os iniciantes, passamos a transcrevê-lo. Tive muita sorte ao entrar mais uma vez em contato com a excelente médium Sra. Pruden, de Cincinnati, que veio a Chicago participar de minhas conferências. A cortesia de seu anfitrião, Sr. Holmyard, facultou-nos o ensejo de realizar, no Blackstone Hotel, uma sessão de esplêndidos resultados. Trata-se de senhora idosa e gentil, com maneiras maternais. Sua principal faculdade é a da escrita em lousas, fenômeno que eu ainda não havia presenciado. Eu sabia que era comum o uso de truques nesse gênero de manifestação. Entretanto, a médium estava ansiosa por usar minhas lousas, permitindo-me que examinasse as suas cuidadosamente. Seu método é o seguinte. Prepara uma cabine escura cobrindo a mesa com um pano. Sustenta a lousa debaixo desta com uma das mãos. O assistente segura a lousa pelo outro lado. A médium deixa visível a mão livre. São duas lousas. O lado da escrita de uma fica virado para o lado correspondente da outra. Entre ambas, prende-se um pedacinho de lápis. Após meia hora de espera, a escrita começou a ser produzida. Era uma sensação muito estranha de segurar as ardoses e sentir o trepidar e a vibração do lápis entre elas. Todos os presentes tinham formulado uma pergunta e dobrado cautelosamente o papel, colocando-o no chão debaixo do pano, a fim de que a força psíquica pudesse ter condições adequadas para desenvolver seu trabalho, que sempre sofre a interferência da luz. Encontramos as respostas de nossas perguntas escritas na lousa. Ao nos ser dada licença para recolher os papéis que havíamos dobrado, percebemos que nenhum deles tinha sido aberto. Devo dizer que a sala estava inundada pela luz do dia não sendo possível a médium abaixar-se sem que fosse vista. Nessa manhã em que se realizou a sessão, tinha ainda de me encontrar com o inventor francês, Dr. Gilbert, para tratar de um negócio em parte espiritual e em parte material. Em minha pergunta, que saber se seria sensato participar do referido encontro. A resposta na ardósia foi a seguinte. Confie no Dr. Gilbert. Assinado Kingsley. Não tinha mencionado seu nome em minha pergunta, e a senhora Pruden nada sabia sobre o assunto. Minha esposa recebeu longa mensagem assinada de querida amiga sua. A assinatura era autêntica. Ao todo, as manifestações eram de alto grau de convencimento. Batidas sobre a mesa, fortes e definidas, acompanharam toda a nossa conversação. Em geral, tanto o método como os resultados da senhora Pruden são idênticos aos do senhor Pierre Killer, dos Estados Unidos. O autor não conseguiu realizar a sessão com este último, mas um amigo seu presenciou fatos que colocam a verdade dos fenômenos acima de todo questionamento, obtendo respostas a perguntas inseridas em envelopes posteriormente lacrados circunstância que afasta a explicação favorita de que o médium consegue, por algum meio, ler as tiras de papel. Entretanto, quem participou de experiências com a senhora Pruden sabe que ela não se abaixava durante a sessão e que as tiras de papel permaneciam aos pés dos assistentes. Faculdade mediúnica notável é a que torna, pela fixação do olhar do médium, plenamente invisíveis os quadros formados num objeto de cristal. O autor testemunhou o fato apenas uma vez, pela mediunidade de uma senhora de Yorkshire. As imagens sucediam-se nítidas e bem definidas, separadas umas das outras por intervalos preenchidos por uma névoa. Não pareciam estar ligadas a qualquer evento passado ou futuro. Eram apenas pequenos trechos de paisagens, rostos opacos e coisas do gênero. Tais são algumas das variadas formas de força espiritual oferecidas a nós por antídoto contra o materialismo. As mais elevadas, contudo, não são as de ordem física, mas as que se encontram nos inspirados escritos de homens como Davis, Staton Moses e Veil Owen. Nunca é demais repetirmos, porém, que o simples fato de vir uma mensagem por via mediúnica não garante que ela seja superior ou autêntica. Existem no lado invisível os pretenciosos, os que se iludem a si mesmos, os pensadores artificiais e os enganadores conscientes, prontos a transmitirem suas comunicações inúteis por meio de agentes descuidados. Toda mensagem deve ser detidamente examinada e avaliada. Muita coisa deverá ser posta de lado, mas o que restar será digno de nossa mais respeitosa atenção. Nada, entretanto, por melhor que seja, tem caráter definitivo, podendo ser alterado como ocorreu no caso de Staten Moses quando atingiu o outro lado. Esse grande mestre, por intermédio da senhora Piper, admitiu a existência de pontos sobre os quais ele tinha sido mal informado. Os médiums de que tratamos possuem vários tipos de mediunidade. Há, contudo, muitos outros que mereceriam destaque se houvesse espaço. O autor reuniu-se diversas vezes em sessão com Sloan e Phoenix, de Glasgow. Ambos com faculdades notáveis, abrangendo quase todo o campo mediúnico. Tanto um como o outro são, ou foram, criaturas ausentes do mundo, inteiramente desapegados das coisas desta vida. A senhora Falconer, de Edimburgo, é um médium de transe de considerável força. Entre os médiums da nova geração, o autor investigou Husk e Credoc, cujas faculdades mediúnicas apresentam grandes oscilações de intensidade. A senhora Susana Harris, a qual tem fornecido boas provas de efeitos físicos, a senhora Wagner, de Los Angeles, com mediunidade semelhante à da anterior, e os não profissionais John Thichnore, de Nova York e Sr. Nugent, de Belfast, que estão nos primeiros voos da mediunidade de transe. Em relação a John Ticknor, o autor pode citar uma experiência que fez e relatou nos Proceedings da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, uma corporação que, quase tanto quanto sua similar da Inglaterra, se manteve retrógrada por ação de seus maus dirigentes do passado. Nesse caso, o autor registrou cuidadosamente a pulsação do Sr. Ticknor em várias ocasiões. Em seu estado normal quando se manifestava o coronel Lee, um de seus guias espirituais, e sob a influência do guia Pele Vermelha Falcão Negro. Os batimentos foram 82, 100 e 118, respectivamente. A senhora Roberts Johnson é outra médium de resultados desiguais, mas, quando está em suas melhores condições, apresenta excelente rendimento em relação aos fenômenos de voz direta. O caráter religioso está ausente de suas sessões. Uma atmosfera descontraída, provocada pelos alegres jovens camponeses do norte, que se manifestam, as envolve, divertindo os assistentes, mas afastando aqueles que preferem tratar, de forma solene, os assuntos do espiritualismo. A voz escocesa profunda de David Duguid, o qual em vida fora médium famoso, Desafia todas as possibilidades de imitação pela garganta de uma mulher. Suas observações transmitem dignidade e sabedoria. O Reverendo Dr. Lamond assegurou-me que Douglass, durante uma das sessões, recordou-lhe desentendimento ocorrido entre ambos, quando este último ainda estava deste lado, circunstância que se apresenta como prova suficiente de individualidade. Não há, entre os fenômenos psíquicos, efeito mais curioso e dramático que o transporte. É tão surpreendente que dificilmente o cético se convence de sua possibilidade. Mesmo ao espiritualista, é difícil aceitá-lo, até que se defronte com fatos cuja realidade não possa contestar. A introdução do autor ao conhecimento dos assuntos espirituais foi em grande parte devido ao finado general Drayson, o qual, naquela época, há 40 anos aproximadamente, recebia, por uma médium não profissional, uma série de transportes de objetos bem curiosos, lâmpadas de origem indiana, amuletos, frutos frescos e coisas do gênero. Fenômeno assim tão magnífico e fácil de ser simulado era demais para a compreensão de um iniciante e, em lugar de ajudá-lo, retardou-lhe o progresso. Posteriormente, contudo, o autor encontrou-se com o um editor de conhecido jornal que, após a morte do general Drayson, passou a fazer experiências com a mesma médium, obtendo transportes similares debaixo de rígidas condições. O autor foi forçado a reconsiderar sua opinião e crer que havia subestimado tanto a honestidade da médium quanto a inteligência de seu experimentador. O Sr. Bailey, de Melbourne, parece ter sido notável médium de transporte, não acreditando o autor em sua impostura, em Grenoble. Bailey declara que foi vítima de conspiração religiosa e à vista dos registros de sua longa série de sucessos, é mais provável ser verdadeira sua afirmação do que ter ele introduzido, por algum meio misterioso, um pássaro vivo na sala de sessões, sabendo antecipadamente que aí seria despido examinado. A explicação dos pesquisadores de psiquismo de que o pássaro estava escondido em seu intestino é o exemplo supremo dos absurdos que a incredulidade pode conceber. Certa vez, o autor teve a experiência de um transporte com Bailey, impossível de ser explicado de modo diferente. Eis sua descrição. Em seguida, colocamos o Sr. Bailey em um canto da sala, reduzimos as luzes e aguardamos. Quase no mesmo instante... Ele começou a respirar de forma pesada, dando sinais de que entrava em transe mediúnico e, em seguida, falou algo em língua estrangeira ininteligível para mim. Um de nossos amigos, o Sr. Cochrane, disse tratar-se de idioma indiano e imediatamente passou a responder, travando-se ligeira conversação entre ambos. Após o diálogo, o comunicante afirmou em inglês que era um guia hindu, acostumado a fazer transportes com o médium e que esperava ser capaz de trazer algo para nós. — Aqui está — disse ele pouco tempo depois, e o médium estendeu a mão com alguma coisa dentro dela. A luz foi aumentada e vimos que se tratava de perfeito ninho de pássaro lindamente construído de finíssimas fibras misturadas com musgo. Tinha cerca de duas polegadas de altura e três de largura, não sendo observado vestígio algum de achatamento que pudesse ter ocorrido por sua eventual ocultação. Dentro do ninho havia pequeno ovo branco, com pintinhas marrons. O médium, ou, antes, o guia hindu agindo por seu intermédio, colocou o ovo na palma da mão e quebrou-o, fazendo com que a clara se derramasse. Não havia traço algum da gema. Não temos a permissão de interferir na vida, disse ele. Se tivesse havido fertilização, não poderíamos tê-lo trazido. Essas palavras foram ditas antes de quebrar o ovo, fato que demonstra conhecimento das condições em que o ovo se encontrava. Isto é deveras notável. De onde veio o ovo? Perguntei-lhe. — Da Índia. — Que pássaro é este? — É chamado lá de Pardal da Floresta. Guardei o ninho comigo e passei uma manhã inteira com o Sr. Chubb, do museu local, para certificar-me de que o ninho era realmente do tal pássaro. Parecia muito pequeno para um pássaro indiano e, no entanto, nem o ninho nem o ovo podiam ser classificados entre os tipos australianos. Outros ninhos e ovos transportados pelo Sr. Bailey têm sido devidamente identificados. Conquanto seja válido o argumento de que tais pássaros possam ser importados e adquiridos, é certamente um insulto à razão supor-se que ninhos com ovos frescos estejam também nos mercados. Assim, posso tão somente apoiar-me na extensa experiência do Dr. McCarthy, de Sydney, com seus bem elaborados ensaios, e afirmar a minha crença de que o Sr. Charles Bailey era médium autêntico, possuidor de notável faculdade de transporte. Devo dizer, entretanto, que, ao retornar a Londres, levei uma das placas assírias de Bailey ao Museu Britânico, e lá me foi dito que era falsa. Pesquisa posterior revelou que cópias dessa natureza são produzidas por judeus em um subúrbio de Bagdá, e... Até onde se sabe, somente ali. Desse modo, o assunto não avançou muito. Pode-se conceber que, para o ato de transporte, uma peça recentemente embebida de magnetismo humano seja mais fácil de ser manipulada do que outra retirada diretamente de um monumento. Bailey produziu transportes de pelo menos uma centena desses objetos, e nenhum oficial da alfândega declarou o modo por que entraram no país. Por outro lado, disse-me ele claramente que as placas passaram pelo crivo do Museu Britânico, o que afasta a confiança na autenticidade de suas palavras. E é justamente aí que reside a grande dificuldade de solucionar o caso. É sempre bom recordarmos, porém, que a mediunidade de efeitos físicos não tem ligação alguma com o caráter do médium, assim como não há vínculo necessário entre a conduta moral do poeta e o dom da poesia. Esquecem-se os críticos que acusam Bailey de impostura, ter ele suportado, pouco antes da experiência de Grenoble, longa série de testes em Milão, durante os quais os investigadores adotaram até o extremo e injustificável procedimento de o observarem secretamente no quarto de dormir. A comissão, integrada por nove pessoas, entre as quais homens de negócios e médicos, fiscalizou 17 sessões, chegando mesmo a colocar o médium dentro de um saco. Mas nada descobriu de errado. Tais sessões, ocorridas de fevereiro a abril de 1904, foram amplamente descritas pelo professor Masorati. À vista do sucesso de Milão, a acusação posterior na França foi, de certo, exagerada. Se as chamadas mistificações se desse o mesmo tratamento analítico e cético que se aplica aos fenômenos, a opinião pública seria orientada de maneira mais justa. O fenômeno de transporte afigura-se tão acima de nossa compreensão que, certa feita, o autor pediu a um guia espiritual e dissesse algo que pudesse lançar luz sobre o assunto. A resposta foi a seguinte. Esse fenômeno possui características que estão além da ciência humana, não podendo, assim, ser esclarecidas. Pode ser usada, entretanto, como analogia grosseira a água que se transforma em vapor. Este, por sua vez, sendo invisível, tem condições de ser levado a qualquer lugar e aí apresentar-se de novo como água. Trata-se, como o próprio Guia afirma, de analogia e não de explicação, mas que, de alguma forma, nos dá uma ideia do que acontece. Deve ser acrescentado, como já referido, que não apenas o Sr. Stanford de Melbourne, mas também o Dr. McCarthy, um dos principais médicos de Sydney, realizaram longa série de experiências com Bailey, dando-se por convencidos de sua mediunidade. Os médiuns mencionados não esgotam de modo algum a lista daqueles com os quais o autor tem tido oportunidade de fazer experiências, e ele não poderia encerrar este tópico sem se referir ao ectoplasma de Eva, que experimentou entre os dedos, ou à luminosidade radiante de Frau Silbert, que viu jorrar como coroa cintilante da cabeça da médium. Pensa ter dito o suficiente não só para mostrar que a sucessão de grandes médiums não se acaba para quem esteja determinado a prosseguir em suas pesquisas, como também para assegurar ao leitor destas páginas que elas foram escritas por alguém que não mediu sacrifícios para adquirir o conhecimento prático de seus estudos. Quanto à pecha de crédulo a qual os não-receptivos invariavelmente lançam contra quem possui opinião positiva sobre este assunto, o autor pode solenemente declarar que, durante sua longa carreira como investigador, jamais se enganou a respeito de algum ponto importante, ou considerou honesto qualquer trabalho cuja desonestidade tenha sido posteriormente comprovada. A pessoa crédula, não gasta 20 anos de leitura e experiências antes de chegar às próprias conclusões. Nenhum relato sobre a mediunidade de efeitos físicos seria completo se omitisse os notáveis resultados obtidos por Marjorie, pseudônimo da Sra. Crandon, a bela e talentosa esposa de um dos principais cirurgiões de Boston. Há alguns anos, essa dama demonstrou possuir faculdades psíquicas. Aliás, o Scientific American Committee voltou seus olhos para ela às instâncias do autor. Assim fazendo, porém, ele, involuntariamente, expôs a médium a muitos aborrecimentos e preocupações, suportados com extraordinária paciência por ela e pelo esposo. É difícil dizer-se o que é mais irritante se o mágico Houdini, com suas grotescas e ignorantes teorias de fraude, ou os tais cientistas, como o professor MacDougall de Harvard, que, depois de participar de 50 sessões e ter assinado as atas que registraram tantos fatos surpreendentes, foi incapaz de emitir qualquer julgamento definitivo, contentando-se com vagas deduções. E esse estado de coisas não melhora com interferências como a do senhor E. J. Dingwall, da SPP de Londres, o qual aceita a mediunidade com entusiasmo em cartas particulares, mas nega sua convicção em público. Esses supostos especialistas são pouco convincentes em relação ao assunto, enquanto mais de 200 assistentes de bom senso tiveram suficiente inteligência e honestidade para testemunhar como verdadeiro o ocorrido diante de seus olhos. O autor pode acrescentar ter ele próprio feito experiência com a Sra. Crandon, ficando convencido, tanto quanto poderia numa sessão, da realidade e abrangência de sua força psíquica. No caso em apreço, o guia espiritual afirma ser Walter, irmão falecido da médium, revela personalidade marcante, com forte senso de humor e considerável domínio da linguagem irônica. O fenômeno apresenta-se como de voz direta, masculina, que parece atuar a algumas polegadas da testa da médium. As faculdades da Sra. Crandon, com o tempo, ampliaram seu âmbito de ação até englobar atualmente quase todas as formas de mediunidade. O de campainhas sem contato produz-se ad nauseam, de modo que ninguém, salvo se for surdo como uma pedra ou especialista em ciência, Pode duvidar do fato. Movimentos de objetos à distância, luzes espirituais, suerguimento de mesas, transportes e, finalmente, a nítida produção de ectoplasma em boa luz vermelha, ocorrem de modo contínuo. O paciente-trabalho do Dr. Crandon e senhora será, de certo, recompensado. Seus nomes serão incluídos na história da ciência psíquica, assim como os de seus detratores, mas numa categoria bem diferente da destes últimos. De todas as formas de mediunidade, a mais elevada e valiosa, quando confiável, é a denominada escrita automática, porque se apresenta como método direto de obtenção de ensinos do além. Infelizmente, esse método leva facilmente à decepção, pois o subconsciente, como se sabe, possui muitas faculdades ainda desconhecidas. É impossível aceitar toda mensagem recebida por escrita automática como expressão 100% da verdade espiritual. O vidro opaco sempre coará a luz que o atravessa, e o organismo humano está longe de ser cristal transparente. A veracidade de qualquer comunicação dessa espécie não depende de meras afirmações, mas de circunstâncias que confirmem seu conteúdo. Além disso, não deve a mensagem ajustar-se à mentalidade do médium, mas sim a do suposto inspirador. Quando, no caso do falecido Oscar Wilde, por exemplo... Obtém-se longas comunicações com as características de seu estilo e escritas na própria caligrafia do autor, relatando episódios obscuros de sua vida, forçoso é que se admita tratar-se de prova esmagadora. Existe, atualmente, grande efusão de escrita automática em todos os países de língua inglesa. Aos bons manuscritos, os maus e os neutros sendo que os bons revelam os traços da inspiração superior. O cristão e o judeu bem poderiam perguntar a si mesmos por que alguns trechos do Velho Testamento são tidos como escritos dessa maneira, escrita automática, enquanto exemplos semelhantes dos tempos modernos são tratados com desprezo. Há, na Bíblia, diversos exemplos que mostram o uso antigo dessa forma particular de comunicação dos Espíritos, como neste trecho. E foi-lhe trazida uma carta do profeta Elias, dizendo... etc. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Entre todos os casos ocorridos nos últimos anos, nenhum se compara em amplitude e dignidade aos escritos do reverendo George Vale Owen, cuja magnífica obra, A Vida Além do Véu, pode ser comparada à de Swedenborg, quanto ao aspecto da permanente influência espiritual. Essa interessante característica é levantada pelo Dr. A. J. Wood, que afirma existir íntima semelhança entre o trabalho desses dois videntes, mesmo nos pontos mais sutis e complexos. Note-se, entretanto, que veio Owen conhece apenas superficialmente os escritos do grande mestre sueco. George Veil Owen é figura tão proeminente na história do moderno espiritualismo que viriam muito bem a propósito algumas notas a seu respeito. Nasceu em Birmingham no ano de 1869, sendo aí educado no Midland Institute e no Queen's College. Depois dos curatos de Seaford, Fairfield e da Baixa Scotland Road, divisão de Liverpool, os quais lhe proporcionaram larga experiência no convívio com os pobres, tornou-se vigário de Oxford, próximo a Warrington, onde, por sua energia, conseguiu erguer uma nova igreja. Permaneceu ali durante vinte anos, trabalhando em sua paróquia e fazendo preleções intensamente apreciadas. Surgiram-lhe então algumas manifestações psíquicas e, finalmente, sentiu-se compelido a exercitar suas faculdades latentes de escrita sob inspiração. No início, a escrita parecia provir de sua mãe, mas, posteriormente, de espíritos elevados ou anjos, os quais integravam com ela a mesma falange espiritual. Eram, em seu conjunto, informações sobre a vida depois da morte, ensinos filosóficos e conselhos oriundos de fontes invisíveis, que apresentam, aos olhos do autor, sinais marcantes de sua origem elevada. A narrativa, digna e superior se expressa em inglês um tanto arcaico, circunstância que lhe dá curioso sabor de originalidade. Alguns extratos desses trabalhos apareceram em vários jornais, atraindo maior atenção por terem surgido da pena de um vigário da Igreja Oficial. Finalmente, os manuscritos chegaram ao conhecimento do finado Lord Northcliffe que ficou bastante impressionado não só em virtude de seu conteúdo, como também pelo desapego do escritor, o qual se recusava a receber qualquer tipo de recompensa por sua publicação. Esta passou a ser feita semanalmente no jornal de Lord Northcliffe, o Weekly Dispatch, que saía aos domingos. Nada antes havia levado os nobres ensinos do espiritualismo tão diretamente ao povo. Tal fato demonstrou, embora incidentalmente, ter sido a política norteadora da imprensa no passado, não apenas ignorante e injusta, mas totalmente equivocada em relação aos interesses materiais, pois a circulação do despete ampliou-se consideravelmente durante o ano de publicação dos referidos escritos. Esse estado de coisas, entretanto, era altamente ofensivo a certo bispo muito conservador, Fato que transformou o Sr. veiu Owen, como sucede a todos os reformadores religiosos, em objeto de desagrado, fazendo-o sofrer velada a perseguição dos superiores de sua igreja. Sob tal pressão, mas envolvido pela força atrativa da comunidade espiritualista, tendo ainda o firme apoio da esposa ele decidiu corajosamente deixar para trás o antigo meio de vida e entregar-se, juntamente com a família, aos desígnios da providência. Era um passo ousado para um casal que já passara da juventude. Atualmente, após ter feito breve viagem à América e outra à Inglaterra, para proferir conferências, o senhor veio ou em presídio uma congregação espiritualista em Londres, atraindo considerável audiência tão só pelo magnetismo de sua presença. Eis a excelente descrição que dele faz o Sr. David Goh. A figura alta e esbelta do ministro, seu rosto pálido e contemplativo, iluminado por grandes olhos, radiantes de ternura e otimismo, suas maneiras modestas, as palavras mansas carregadas do magnetismo de sua simpatia, tudo isso dá justa medida do tipo de homem que ele é, revelando-lhe a alma intensamente devota, que se mantém saudável e doce em virtude de um delicado senso de humor e uma visão prática do mundo. A figura se investido mais do espírito de Erasmo ou Melanchthon que o do áspero Lutero. Talvez a igreja não necessite mais de Luteros hoje em dia. O autor incluiu essa breve notícia no contexto dos relatos de suas próprias experiências, porque se viu honrado durante alguns anos pela amizade pessoal do Sr. veio Owen, fato este que o colocou em condições de estudar e garantir a realidade de suas faculdades psíquicas. Há que acrescentar, ainda, a ocorrência do fenômeno de voz direta em sessão em que o autor estava sozinho com a esposa. A voz masculina e profunda era ouvida a alguns pés de nossas cabeças, externando apenas breve, mas bem audível, cumprimento. Espera-se que posteriores pesquisas possam conduzir a resultados ainda mais consistentes. Há anos que o autor obtém, em seu grupo doméstico, por meio da mão e voz de sua esposa, inspiradas e elevadas mensagens, frequentemente de alto valor probante. São, entretanto, muito pessoais e íntimas para serem discutidas no exame geral do assunto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.